Eu tenho microfone que é automático. Ai, quem dinheiro? Ai, cara de boi. Depois de uma longa trajetória de slime, sabendo que eu amo muito slime, que slime são vida e aquela coisa maravilhosa de brincar, eu pensei assim, meu. Sempre que eu era criança, minha mãe falava assim. Você pode brincar com comida. E aí a gente cresce e a gente consegue fazer uma coisa muito grandiosa, que é. Não ligou. Agora. Não, brincadeira, gente. Não, brincadeira. Mas hoje, definitivamente, você sim vai poder brincar com a sua comida, com essa amoeba comestível que eu vou ensinar hoje, com a coisa que a gente mais ama na vida. O que, que é? O que, que é, produção? Marshmallow. It's my life. Eles não falaram nem comida, gente. Que é Nutella, mano. Ah, tá. Que bom. Hoje vocês vão conseguir fazer um slime de Nutella 100% com vai poder brincar assim e vai poder comer Isso é muito legal Mas antes, dá o um joinha aqui embaixo do vídeo Eu tô vendo aqui, ó <risos> Se você tá dando <risos> joinha <embaixo> <risos> Tudo que você vai precisar para fazer o seu slime de Nutella é Uma bacia para fazer toda a misturança Marshmallow Socorro! <risos> <Ai, risos> Nutella! E uma colher. Então, no meu pote que vai ao micro-ondas, eu vou colocar o marshmallow. Agora eu vou pegar tudo isso aqui e vou levar ao micro-ondas Primeiro eu vou colocar um minutinho só <risos> E aí quando ele estiver desse jeito todo inchadinho e ele não estiver se mexendo mais, ó, é porque tá no ponto Agora você vai pegar outro ingrediente essencial que é a Nutella e vai colocar aquela colherada generosa E aí você vai passar três anos mexendo, mexendo E quando você já que tá bom você mexe mais um pouquinho E é engraçado porque você não precisa colocar tanta Nutella Porque de começo ele vai ficar assim meio marronzinho Mas você vai vendo que conforme você vai mexendo vai aparecendo Nutella do nada Ele vai ficando cada vez mais marrom Bom, eu passei um pouquinho de óleo de coco na minha mão Pra eu conseguir sovar ele pra ele dar uma esfriada E ó, já tá dando certo, já tá fazendo igual um slime Só dá uma grudadinha né gente, porque nada é perfeito na vida Mas olha só, quem diria que a gente vai conseguir fazer algo assim? E ó, tem um segredinho, se você achar que ele está muito duro, que ele já esquentou, que... é só você pegar e botar no micro-ondas de novo que ele já fica molinho pra você brincar de novo. Viu só, gente, como é muito fácil fazer o seu próprio slime? Eu usei apenas dois ingredientes e em vez de comer e ficar triste eu fiquei brincando com isso aqui por horas. Então vale muito a pena tentar aí também. Eu sei de várias outras receitas de slime comestível, mas eu só vou fazer se você der muito joinha aqui embaixo desse vídeo. Combinado? You yeah.